E aí meus lidios, tudo mundo bem e aí, tudo mundo da hora Estamos aí para mais um vídeo aí, hein Dando sequência ao turbina o seu carro em casa Estamos, para quem não sabe aí, a gente está montando um kit padaria desse carro E como montar passo a passo na sua casa e tudo mais Esse carro só vai ir para fazer acerto Quem faz para a gente lá é a oficina Portuga Motor Nervoso É o que eu confio é o melhor na minha opinião e pronto e acabou. Então o que, que acontece? No vídeo anterior aí vocês viram que a gente arrancou o cabeçote para trocar a junta. O que eu faço é o que eu remonto, mas sem junta, sem nada, sabe? Só coloco no lugar para tirar medidas, fazer escapamento. Se você não quer fazer escapamento, já tem saída pronta. Tudo depende do seu coletor e tudo mais, de acordo com o que você vai montar para você. Ó aqui eu remonto porque eu vou fazer a pressurização eu vou fazer o escapamento eu agora esse vídeo é o que retorno do óleo da turbina super importante pessoal super importante para turbina não fumar para ter um fluxo bom de óleo ter o lugar certo de você fazer o furo a posição certa e tudo mais tá bom então o que que acontece é, vou mostrar pra vocês agora como que faz Tudo bonitinho, passo a passo Deixa eu arrancar a câmera aqui A câmera que na verdade é meu celular Tá? Ó O que que acontece aqui? Ó Posicionei a turbina Como esse carro tem ar-condicionado é um coletor baixo Eu poderia colocar aquele coletor que a turbina fica aqui Poderia Mas eu optei por esse mesmo Porque eu já tinha aqui Então eu não queria trocar, tá? Para você regular o retorno do óleo ó, Esse aqui, por exemplo, ele tá errado Ele tá muito para cima aqui, tá vendo? Ó, tá muito para cá Eu tinha que jogar ele um pouquinho para lá Para o retorno ficar lá embaixo Na hora que eu for lá embaixo, vocês vão entender Para regular, só soltar todos esses parafusos Que ele movimenta aqui, ó, para lá e para cá Se você quiser mexer essa daqui, mudar a posição, você solta esses parafusos que ela movimenta para lá e para cá, tá bom? Então agora eu vou mostrar lá embaixo para vocês como que faz, ó. Aqui embaixo, o que, que eu fiz aqui, ó. Ó, tá vendo que o retorno de óleo, tá vindo aqui, ó. Que é lá da bunda da turbina, ó. Pera aí. Ó, tá vendo o retorno de óleo aqui, ó? Ele vai ficar mais ou menos nessa posição aqui, ó era ó, tá vendo? Tá vendo que ele tá pegando o motor de arranque? Por isso que eu falei pra vocês que tem que soltar aquela parte lá de cima Que você consegue regular, ó Por exemplo, ele vai ficar mais ou menos aqui ó. Tá certo? O que que eu fiz? Escuta um caninho Esses caninhos também tem pronto pra vender, tá? Ó Coloquei aqui Marquei exatamente onde que eu quero que ele fique Tá? Ó Marquei ali, ó Cadê? Peraí, olha lá Fiz um risquinho Super importante, pessoal Não colocar Na direção Do parafuso, por quê? Porque eu já fiz isso Coloquei o caninho bem na reta do parafuso Depois você não consegue colocar o parafuso no lugar Entendeu? Ó então É importante você deixar a folga ali do lado, ó Deixa eu ver se eu consigo pegar, mano A mão do papai vai atrapalhar Pera aí, deixa eu virar a câmera aqui Aí, ó Agora vai Ó Super importante Olha lá, tá vendo? Você deixar a folga do parafuso ali ó. Tá certo? Olha lá Eu já fiz isso, ó Coloquei em cima Não consegui apertar o parafuso depois Ó Deixa a folga do parafuso Ó Deixei na mesma direção É super importante essa direção, tá? É que aqui tá solto, ó Tá vendo que tá solto? Mas é super importante Um ficar na direção do outro Pra quê? para dar uma descida de óleo livre, livre. Tem muitos carros que o que que acontece? Fuma por causa do retorno da turbina não está sendo, não, não, não foi feito direito, tá? Tem muitos carros que fuma por causa de retorno de turbina. Tur ah, mas a minha turbina é nova, não sei o que. Mas o retorno está errado. Tenta usar uma mangueira aí pelo menos 5 oitavos. De meia para cima. Mas o ideal é uma de 5 oitavos, tá? Usa uma mangueira de 5 oitavos. Para dar um retorno bem livre. Coloca... Ah, outra coisa. Pera aí, vamos voltar aqui. Volta voltar aqui, pera aí. Outra coisa super importante também, pessoal. Coloca o mais para cima que vocês conseguirem aqui, tá? Ó. Ó mais encostado aqui que vocês puderem ó. Tem gente que coloca aqui, ó. Sabe? Muito para baixo, o que que acontece? O óleo tá aqui. Ele não dá conta de retornar o óleo aonde a turbina fuma também, tá? Então eu coloco mais colado para cima aqui, ó. Se eu tivesse usando uma turbina, por que que é importante a gente medir? Se eu tivesse usando uma turbina, aquelas pulsativas no farol que é todo mundo usa, tal, tá, o retorno já seria aqui, ó. Eu seria diferente. Tá certo? Mas como esse carro tem ar-condicionado Optei por essa Então por isso que é importante a gente ir lá e tirar a medida antes Fazer tudo de acordo, ó Tá vendo que ele tem um ângulo? Por isso que eu fiz o um furinho ali, ó. ó O risquinho Na hora de eu soldar, eu vou saber o ângulo Ó, pra mim não soldar torto Fechou? Olha aí então, lindinhos, ó Como é que ficou Soldei por dentro, tá? Eu gosto de soldar por dentro Ó, na elétrica, tá? Não é na, na MIG, TIG, nada não. É na elétrica mesmo, ó. Com o eletrodinho de inox, tá? Aí, ó. Dei um desbastizinho aqui, ó. Pra ficar bem livre a passagem, tá? Ó, aqui tem um segredinho pra vocês tirarem o cárter fora, tá? Ó. Tem que soltar os coxins Tá vendo? Soltei os dois coxins E ergui com o um macaco aqui pelo câmbio, ó. Aí você ergue o motor. Porque senão o cárter não sai por causa da bomba aqui ó, Entendeu? Aí você consegue tirar o cárter Tem gente que baixa o agregado Solta o agregado, baixa o agregado É a mesma coisa, tá? Vai funcionar do mesmo jeito Você erguendo o conjunto aqui Do motor e câmbio Ou baixando o agregado, tá? Vai funcionar do mesmo jeito Então é isso Fechou? Olha aí ó. Agora é só montar de volta, tudo bonitinho Trocar junto aqui e tal, certinho. E é isso. Tá bom? Espero aí que vocês estejam gostando dos vídeos aí. Que esteja auxiliando vocês aí para poder montar o carrinho de vocês. Aqui mais uma etapa concluída. Logo, logo vem a próxima etapa. Que vai ser... Não sei. Depois eu falo. Acompanhe o próximo vídeo aí. Nessa saga de como terminar seu carro em casa. Fechou? Um beijo para todos vocês, meu legião. Até mais.